tudo bem com vocês espero muito que sim hoje vamos fazer mais uma peça certo para a gente estar tá decorando nosso jardim é, então vamos aqui para o que vamos precisar ok vamos precisar de isopor um pedaço de isopor é, cabo de vassoura um pedaço de cano certo fita é, arame também ok então vamos lá. Aqui eu juntei ó uns pedaços de isopor e eu vou cortar porque ficou muito grande. Eu quero cortar aqui. Aqui é mais para adiantar e o vídeo não ficar muito longo, ok? E aqui ó eu tenho quatro pedaços de cabo de vassoura, certo? Medindo um palmo e cinco dedos. Ok? Para a gente tá fazendo aqui, ó As pernas Do burrinho Pessoal, aqui eu juntei um monte, ó De isopor E cortei assim, ó Feito um, um, uma coxinha, certo? E peguei um cano de oito dedos. O cano tem oito dedos, ó. Só vou colocar aqui e prender ele aqui. Pessoal, agora com um pedaço de arame Nós vamos começar a envolver Todo esse trabalho aqui Todo, todo, todo Ó oh, pessoal, com o arame assim mais grosso Vamos fazer a orelha Do burro Certo? Pronto, pessoal, agora vamos só preparar aqui uma nata de cimento com tecido para poder envolver o nosso trabalho, certo? Ó, pessoal, fiz aqui essa nata de cimento, só cimento e água, certo? E pedaço de tecido, essas tirinhas assim, que agora é só envolver para começar a colocar no nosso burrinho. Ó pessoal, fica assim e vou dar mais uma dica Com esse resto de massa que sobra ó, A gente já vai fazendo assim O um preenchimento Pra quando a gente vir modelando Já está bem presa as peças, certo? Aí isso eu vou fazer Até acabar essa massa aqui ó. Aqui por cima ó. Eu vou esperar secar por 24 horas E a gente volta pra começar a preencher Ó, pessoal, o já tá aqui, certo? Eu não passei medida medida com vocês porque isso aqui vai do tamanho que vocês quer o, o bichinho de vocês, certo? Vocês podem estar fazendo o tamanho que vocês quiserem. Por isso que eu não passei medida. Eu vou virar só aqui pra gente começar a a modelar essa parte aqui da de baixo e as patinhas, certo? Ó oh, pessoal, agora eu tenho aqui esses dois potinhos, certo? E aqui esse tecido que eu envolvi na nata de cimento. Que vai ser o cestinho que ele vai carregar de lado. Vou só envolver aqui. Aí o que, que eu vou fazer? Vou... Deixar eles assim, ó. Bem arrumadinho. Aí, esse mesmo processo, vou fazer nesse outro e esperar por 24 horas na sombra para secar, certo? Pessoal, vamos agora é, preencher aqui o nosso burrinho, certo? Antes, vamos umedecer ele todo. E vamos usar essa massa aqui ó, Que já tem um passo a passo dela aqui no canal, certo? E vai ficar na descrição desse vídeo E agora vamos só começar a preencher Ó, oh, pessoal, vamos colocar aqui essas pedrinhas que é de aquário, pra fazer aqui o olho do burro, certo? vamos centralizar bem... Eu umedeci aqui essa tira de tecido Para fazer o rabinho do Cavalo, certo? Do burrinho, aliás Ó, oh, pessoal Os dois vasinhos que vai ser o cestinho que o burrinho vai carregar aqui, certo? Aqui eu já fiz dois buracos, aí eu vou pegar o arame ó passo um aqui, uma ponta de um lado, outra ponta do outro ó pessoal, tá aquele ele de lado, vou pegar esse plástico ó e colocar aqui, certo? Aí eu vou prender aqui os vasos, porque eu não quero que o vaso fique preso no burrinho. Aí aqui eu vou medir. Vai ficar assim aqui tem essa tira ó, que eu envolvi com natinha de cimento e vou enrolar aqui. Aí eu vou voltar para cá de novo, certo? E agora vamos modelar. Pronto pessoal, é a modelagem é essa daqui do nosso borrinho, certo? Para plantar, ó, com a. Com os vasinhos aqui. Nosso borrinho florista. Então vocês deixam agora secar. Vamos esperar secar por 24 horas na sombra. a gente voltar e pintar. E o rabo vai ficar assim mesmo, entendeu? Não vou colocar mais massa não. Agora se vocês quiserem em casa é, depois envolver com massa dá certo também, ok? Ó oh, pessoal, agora chegou a hora de pintar, certo? Vou usar com vocês os pigmentos que eu uso sempre e se você também tiver tinta de tecido de artesanato em casa pode pintar também do mesmo jeito, misturado com tinta branca e vamos finalizar com, com esse spray aqui, certo? Eu vou tirar aqui o vasinho e vamos começar a pintar o nosso burrinho Ó oh, pessoal, finalizamos assim um burrinho para plantar, certo? Aqui eu coloquei um fio porque eu não tinha corda e coloquei umas plantas artificiais, mas você pode estar tá colocando planta diretamente, certo? Finalizei com esse verniz aqui, spray, tá bom? E para quem já gostou, espero que se inscreva no canal. Ativa o sininho para novas notificações e vocês receberem outros vídeos, certo? Deixe um joinha antes de sair, não se esqueça, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também. comenta lá embaixo se gostou, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.